A eu não tenho clique em ensinar vídeos ali, se tiver pressão para procurar vídeos para compartilhar. Eu, eu não estou entendendo se isso aqui está sendo enganado ou não. Essa é a lista vou tentar para servir de catar a música mais conhecida na China que é o Gabjon Gol. eu acho que agora está ao vivo no YouTube mas eu não entendo vamos lá <coughs> fechei tudo vamos ver da Google Google Google Google Google artistas o artista é o Dauphine eu estou baixando tudo bem. Da na, na verdade, lá tem as letras e de lá você destrói os links para baixar a ah, artista. Ah, agora ensinos guiando a música da cadogan 我們都有一個家 此者中文, 兄弟弟都很得, 情绪不出, Uh, 我们的江湖家 Junger, Junger, Junger, Junger, Junger, Junger, Junger, Junger, Junger, out. esse é